Eu, uh, eu fui, uma uma já fui jovem, eu não... já fui jovem, é uma coisa mais interessante a que é a pressão que a gente sente é quando é jovem que, é que a gente continua então, do um, essa pressão, né? esse painel que a gente vai entrar agora é um painel com, pessoas que lutam a, a, a boa luta, então essa é a, a uma... primeira vez que a gente vai estar fazendo esse painel ao vivo. Só para deixar todo mundo aqui confortável isso, a gente vai... A gente vai estar aqui testando tudo, a primeira vez, ao vivo. Ou seja, um pouco de paciência aqui, mas a gente está fio. Entendeu? A gente vai trazer um por um e eles vão, vão se apresentando. Quanto a você é, Ana? Né? Ótimo! Vou apresentar vocês agora... That we've got here, again, oh, o painel que a gente está aqui, construindo so, poder é. por meio da mobilização juvenil. A gente é obrigada. Oi, obrigada. So que so oh, bom, bom te ver oh, so yeah. você, Daniel. Que so é. demais. Pergunta okay, so uma todo mundo. E a gente tem é a Vanessa aqui também. Oi, Vanessa, você está aí? Magic. Parece mágica. Um, aê, aê, Vanessa. Olá. Ray. E... Ray. Olá. Ray. E também tem uma Greta. Greta, oi Greta, e, uh, e temos a Nicky, que, que, que vai estar monitorando esse painel, então, Tá para todo bom. mundo, Não sair fora, aí vocês ficam com vontade, vocês fazem que querem, estão faz. é, aí com vocês. Oh, Bem-vindos a bem vocês aqui no nosso painel do Tumatudo. A gente trabalhando com a gente aqui agora. Esse painel vai ser demais. Eu sou Nick Becker, eu sou uma ativista da Argentina. E hoje nós vamos falar... A gente vai falar sobre o poder dos jovens. E todos os jovens sempre têm sido animados de colocar o corpo deles na frente, buscando mudança. Porque nós estamos ali para mudar as coisas. E indicar a sociedade, nós o mundo pediu que a gente fizesse isso. Por isso que a gente se mobiliza, a gente vai lá, a gente conversa, a gente fala com todo mundo, e aqui nós temos quatro ativistas maravilhosas do mundo inteiro, com históricos diferentes, elas se organizam com outras pessoas. Obrigado, Vanessa, Ray, Briana, por estarem aqui com a gente. Vamos começar com a primeira pergunta para todas vocês. Por que vocês se tornaram ativistas? E por quê? E mais? O que te motiva a continuar fazendo isso? Briana, você quer começar com isso? Vamos lá, Briana. Oi. É maravilhoso estar nesse painel aqui sobre juventude. É, o poder das meninas falando aqui. É uma boa pergunta. O que me fez entrar nesse tipo de trabalho? Assim que eu aprendi sobre a mudança climática, tudo que aconteceu, o que está acontecendo na minha ilha, eu sou, sou, sou, sou, sou da Samoa, uma ilha pequenininha. Tem um oceano assim, é enorme, uma cultura vibrante, o pessoal amigável, maravilhoso. Para mim, a sobrevivência da minha ilha e do meu povo não é negociável. Eu brigo pela justiça climática porque tem a ver com a minha própria sobrevivência. Como a maioria dos jovens e como a maioria dos ativistas climáticos, especialmente em pequenas comunidades, estamos nessa luta porque nós precisamos. E nós sabemos que o custo do silêncio é muito ruim de segurar. Por isso que eu estou aqui, eu estou motivada para continuar fazendo isso. Por isso que eu estou aqui. Obrigado, Briana. Vanessa, quer seguir? Vamos lá, Vanessa. Muito obrigado. Obrigada. Eu lembro em 2018 quando eu comecei a, eu comecei a fazer minha pesquisa sobre essas questões, questões climáticas. climáticas. Eu estudei administração eu na universidade. Eu não tinha nem a mínima ideia sobre a Eu não tinha muita ideia, ideia sobre as questões climáticas. A ligação que isso tem ambiente. com a natureza. Eu notei o quanto as pessoas no meu país estavam lidando com as questões climática. das mudanças climáticas agora. E a partir dessa pesquisa, eu percebi que a vida das pessoas é, no meu país... Depende da agricultura para sua sobrevivência. Uh, families, Também poucas more. famílias é, so dependem Então, significa a mudança climática, the a fome, crises. Então, é uma questão... Que está afetando diversos aspectos diferentes das nossas vidas. E aí, isso me e fez, principalmente, uma ativista para começar country, os as greves no meu país. Eu comecei bem so, a Greta a fazer as greves. Really isso realmente me motivou a fazer um no meu, meu, meu país. E eu acho que o é que realmente me motiva é conhecer pessoas jovens do mundo que estão pedindo pela justiça climática e que querem É incrível ver pessoas jovens, mulheres jovens, é, se empoderando nesse sentido. Muito obrigada, Vanessa. Olá, muito obrigada por me receberem. Eu sou das Filipinas. Eu estou aqui nas Filipinas. As Filipinas... São um país bem conservador, então, ser uma mulher trans aqui, você imagina, né? Então, o meu sonho aqui sempre foi... Eu sou uma formada em biologia molecular na universidade. E aí, quando eu pensei sobre o que, que eu gostaria de descobrir... É, seriam questões relacionadas à mulher. E aí eu comecei a ver que mulheres como eu é, sofrem muito e têm barreiras, bloqueios. Eu sou porta-voz nacional do Bagari, uma aliança democrática nacional de membros militantes e anti antiperalistas dos LGBTQ+ e acredito que a questão climática a catástrofe climática significa para mim que a gente precisa ter múltiplos ouvidos múltiplos braços para a capacidade de lidar com a questão climática nós somos países aqui do Hemisfério Sul, que provavelmente vamos experienciar primeiramente todas as questões da, clima, da mudança climática. Mas a questão aqui é que as Filipinas são é um país bem convencional, muito dependente de outros países, como eu já falei. Então, existe uma, um reflexo aí. Então, as Filipinas quase não têm nada a ver com a catástrofe climática, mas são os primeiros que sofrem, então, os primeiros que, que ficam enche com enchentes. Então, é importante a gente falar sobre colonialismo, isso afeta todas as nossas formas, e a gente passa por essa batalha dessa forma. E a gente vê tantos outros jovens... Pessoas aqui nesse painel, pessoas em todos os lugares onde eu vou, lutando pelos nossos direitos. Isso é o que me motiva. Essa é uma luta que a gente pode ganhar. Obrigado, Muito obrigada, Ray. Muito obrigada, Ray. E Greta, você quer finalizar? Sim. Eu... Sobre eu venho de uma parte bem privilegiada do pai, do mundo, um, um, um, um no sentido que a gente tem, um alto, entendeu? e a gente impacta uma emissão mais alta do mundo. E nós somos aqueles que, vão, que vamos encontrar em, é, em mais em relação ao mundo. É, chegar até o ponto de uma climática é uma coisa que vai me dificultar muito. É uma coisa que não existe, é porque, that um se a temperatura toda vai mudar na gente. Como é que eu vou entender isso? Só um pouquinho de mudança climática? Como é que a gente vai estar? Assim, não vai mudar a literatura. Esse... Por outro lado, as pessoas estavam agindo como se tudo estava bem, ninguém está fazendo nada. Em sentido, a crise para eles não é era resistente. Então, você é lê sobre isso, sobre as questões climáticas e sobre todo esses... esses... esses... esse problema, eu não consegui entender. Uhum. Dúbia. E quanto mais eu lia, mais eu comecei a ficar animado com essa questão climática. Quando você entender, quando você passar a entender de forma muito clara, aí eu fiquei eu pensei comigo mesmo eu preciso fazer algo. Eu... eu não pude ficar ali parada, como se nada tivesse acontecendo, ficar sentada sem fazer nada. I just accept, eu não podia aceitar eu isso. Disse, well, eu tinha uma obrigação moral. E também, eu sou, meio eu sou autista. autista. Eu decido eu, eu eu fazer alguma autista. coisa, eu penso um, dentro dela, eu vou um, para dentro, e so, então, por isso eu achei que ela tinha fazer, fazer alguma coisa. coisa eu sou essa pessoa que tem que fazer alguma coisa. Como você disse. I'm também motivada por todo mundo, as pessoas que têm liderado essa luta muito antes de eu ter nascido. tem que tem pessoas, por exemplo, pelo mundo, causa mundo, por mundo, por por que, que estão bem na linha mas, de frente, que estão lutando estão lutando apesar de todos os desafios e um, todos os que têm então, é é um, tipo, um... que o que e também o fato de eu eu gostaria de pensar que quando eu ser e estar lá na frente, atrás, trás, e falar eu fiz tudo o que eu pude fazer lá atrás então por isso que eu fiz a coisa certa e penso que eu estou fazendo a coisa certa agora mas você tem que fazer algo isso. Adorei eu adoro isso. que cada, cada pessoa uma de vocês, tenha a sua tem a forma a sua história, De como, como se tornou, se tornou uma ativista. Ativista. É maravilhoso E como que conta a história vou... E agora eu vou pedir para vocês responderem algumas perguntas Eu vou, perguntar com... eu vou começar eu vou a perguntar para a Vanessa Estou ficando claro E que claro. Aqui, ficou claro e... para ela que, que há muitas pessoas que não prima, entendem Mas ainda tem pessoas que não entendem o que, que é a justiça climática uhum. e também com a sua experiência. Muito obrigada. Para mim, a justiça climática e as é, social a estão interconectadas. Se a gente olha o background right now, das emissões, o que a gente está vendo agora is, claramente mostra are that are que essas questões estão interconectadas. Você percebe que aqueles que afetados, mais afetados, são os menos responsáveis para a Like people... E as It comunidades, são as comunidades de pessoas people, communities, negras, communities. comunidades indígenas, que estão encarando e lidando com os impactos do clima. E se eles são mais responsáveis pela crise climática, os outros estão lutando find responsáveis and their lands. They're the ones eles são aqueles pelos estão protegendo the o ecossistema tentando ter acesso while uh, we see communities in western countries você pode ver yes, algumas comunidades nos países é, orientais, uh, quando a gente olha na mídia, por exemplo, aqueles que estão na no, on the front linha de frente, são os que estão na, na stream, frente das da da jornais, dos da, sites falando sobre as coisas que estão, right estão acontecendo agora. Personal experience. E da well, minha, pela, it was, pela minha própria experiência. Was in Davos, when I was out quando eu estava em Davos. E é realmente uma experiência muito difícil de falar porque toda vez que eu falo sobre, sobre isso, yesterday. parece que aconteceu and ontem. E the foi a I built, primeira uh, vez uh, que eu the climate uh, movement and, and, and it's it, it was the time the people being my presence at uh, me face question to question my activism and the work that I'm doing and i was thinking about many people back at home and communities that are the front lines and i was thinking that i had what i would call uh, the opportunity To speak não, eu, eu, eu percebi que eu the não tinha a oportunidade de falar and numa conferência Mesmo and disso, erased. Erased. So, é, que a minha mensagem Parece que a minha estão tentando so, é, muito me, bravamente ampliar. Assiste, então, and get é, a gente não vai chegar nas se não levar investe, em consideração é, a x people continue to face the wrath of climate change as soluções que... To the climate chega Even in the solutions, there, é mesmo the, nas soluções there sobre o, o clima são injustas são soluções que não funcionam well para todo mundo são e soluções que não us funcionam para as nossas, nossas comunidades mais baixas porque a gente, gente quer a gente que quer amplificar Voices of those who are being affected right now. Então, aqueles que estão sendo uh, mais afetados agora, tá, tem uma história para contar, eles têm uma solução para so The only way that we will achieve justice is working é, together. So, is respecting é, every race, respecting every community, regardless of who they are, where they come from and oh, how, how they look like, or what language they speak. We all have to work together to ensure that those from the most affected places mais afetados, and areas mais receive the justice that they deserve. Precisam receber a justiça que eles merecem. Vanessa. Obrigada Vanessa. Latin America, for example, where I live, is the most dangerous region to be an activist. And this is a, also this is a very serious situation in the Philippines, where people, uh, and where activists are accused of terrorists. So can you tell us a little bit more about this and also your experience, first? Um, Nikki, we missed a um, little bit hi, of Nikki. what you said. So can you just ask that question Nikki, just once more so it. everyone can hear? Thanks. Yeah, um, no, I I want to ask Rake, eh, what is like to be an activist in a country where activism is dangerous, especially as a trans woman. Primeiro, eu gostaria de estabelecer que nesse momento aqui nas Filipinas a gente tem uma guerra civil acontecendo. E o Partido Comunista, entre o Partido Comunista e o Partido de Direita. E por que que isso é importante? Porque isso muda muito para nós, os ativistas que estão em campo, pois o governo não está não não, não tá conseguindo colocar um fim a essa revolução que está acontecendo, mas o que eles têm feito é que eles têm criminalizado todas as formas de protesto. Então, por exemplo, aqui, para as mulheres, tem sido tão criticados, a gente demanda, porque as mulheres elas pedem justiça pelos indígenas, pelos, pela catástrofe climática, e a gente fica muito amedrontado, porque, essencialmente, aqui nas Filipinas, ativismo é um crime. Se você critica o governo, é, você, eles falam que você é um rebelde. Quando você é chamado de um comunista rebelde, isso pode ser muito perigoso. E tem várias uh, muitas pessoas, muitos ativistas que foram mortos. Ou ativistas que foram é, bloqueados e não puderam falar e não puderam se manifestar. E é isso que está acontecendo agora. Eu mesma já experienciei esse tipo de violência. No ano passado, a gente organizou um encontro aqui nas Filipinas e nós estávamos é, pedindo por justiça e pedindo que as pessoas fossem colocadas como responsáveis por todos os seus abusos. Eu e mais 19 membros do grupo tivemos é, que fomos processados. Eu já fui presa é, e durante o tempo que eu fiquei presa, eu sofri diversos tipos de abuso, é, abu é, violência contra gênero, é, abusos sexuais. Isso talvez não seja algo que as pessoas queiram ouvir, mas é a realidade que nós estamos encontrando agora nas Filipinas e com e a realidade de muitos ativistas ao redor do mundo e com e é muito ameaçador a forma como a nossa sociedade está organizada agora então por exemplo eu tenho amigos que são ativistas e que que pedem pelo pela pelos indígenas que que estão pedindo realmente ações reais contra a catástrofe climática. E agora, esse grupo sofre, está sofrendo processos. Enquanto eu estou aqui falando, eles estão sofrendo violências. E, Mas, além do fato de ser criminalizado, não existe desculpa para a gente parar de lutar. Nós estamos ainda tentando alcançar algumas comunidades, trabalhando com os agricultores, com fazendeiros, com trabalhadores. E, e não vamos finalizar nosso chamado e pedido por justiça, pra, porque, no momento, nosso mundo está pegando fogo. Então, é um pouco assim um, um panorama geral de o que, que está acontecendo aqui. Mas além disso, não existe razão para pararmos. E ouvindo histórias de tantas pessoas em outros países, encarando suas próprias batalhas, nos dá força para continuar e continuar lutando. Obrigada, Ray. Um, Brianna, now you. You have lived for a long time on a small island Iceland called Samoa that because of uh, its proximity to a large body of water is on the front line of the climate uh, emergency uh, that you already talked. And what do you consider the significance of small island community fights in the global climate justice movement? Um. Thank you, Nikki. Uh, such a great question. I think that there's so much we can learn from small islands, especially within our indigenous cultures. I always say that I don't think sustainability is something that we're trying to get to. I think it's something we're trying to get back to. Um, in my culture, there's something called Ava, and this means the space between. Uh, there, We believe that there is a space between human and human, and there's also a space between human and nature and so we don't see this space as being empty uh, we actually see it as something that connects us and so there's something that we hear often in 1 culture which is uh, which means we must tend to the space um, and it, it can also mean we must tend to the the relationship. We believe that in the climate, the climate crisis is a result of people exploiting this VA or this space between human and nature. And now there's much overdue tending to do between us. And so for indigenous people, we know how to live in harmony with nature because we've been doing it for centuries on this planet. and so. You know when people say humans don't deserve this planet i, I disagree because I, i feel like my village deserves this planet i feel like so many indigenous communities deserve this planet because we've lived harmoniously with it for centuries and so indigenous people not only deserve to have this, this earth or this planet we're on, but we also deserve to have a voice when it comes to solutions, because I can guarantee you that there's so many solutions within our cultures, just like I know that there's so many solutions within this va that Samoan people know how to tend to. Uh, and so I believe that we need to start acknowledging this and, and start learning from more communities who lie on the front lines because we are not just victims but we're actually the carriers of a lot of the solutions we need for this crisis thank you Brianna and Greta to end this round of individual questions I would like to ask you what is the best way or at least what is your opinion of the best way to build a more just world? And what do you think are the challenges facing the climate uh, movement this year? I've been saying, we, in order to create a just world, we need to listen to those who are most, most affected, to those whose voices are being, who, who are being most oppressed. Uh, that is the only way. And we need to sort of change our mindsets, both when it comes to, to our relationships to other <laughs> humans, but also our relationship to nature, um, that once we get past that step, we, we won't be able to achieve any changes unless we, we drastically change our mindsets. Um, and some of the challenges, I think, well, apart from the obvious one that we can't gather in large crowds uh, because of the Corona pandemic, I think the biggest, challenge the climate movement faces this year is that uh, now um, countries uh, and companies are making like pledges and climate commitments that sound really good but the devil is always in the details um like uh, they can say we're going to be net zero by 2050 and uh, i mean they get away with it since the level of awareness is so incredibly low people don't know Well, I mean, we don't know what those targets include. We don't know what loopholes they include uh, and what kind of emissions they exclude when in the reporting of those emissions. And I mean, it's, um, and of course you can say that our targets are in line with the Paris Agreement. Our targets are in line with what science says needs to be done to, to stay below 1.5. And it, the reason why we can say that is because we can cheat and we can um, like include and exclude Uh, lots of things, like we can make these targets depending on fantasy-scaled uh, mm. negative emissions technologies and so on. So, um, and of course, the general narrative is that now things are happening. The US and the EU is leading. They have committed themselves to net zero. China has committed itself to climate neutrality and so on. And the media, of course, goes along with that. Um, and uh, so I think the biggest challenge will be to call that out. In a, and to spread awareness uh, and of course to keep the momentum going. People, we need to nós precisamos entender é uma maratona, não é fixos, uma, uma pequena corrida. To a nós precisamos so de soluções que so não são tão pequenas, pequenas, porque é uma questão é complexa e, e ajuste right rápido any e pequenos passos é, Se não forem feitos. Uh, mudança estrutural, yes, não vai ser nada, assim. Claro, eles são melhores do que qualquer coisa. Mas a gente não Because pode ficar satisfeito com uma coisa porque é melhor do, do que nada. É uma pessoas. questão de vida ou morte para é. muitas pessoas. Então, eu acho que esse vai ser o maior desafio. É, continuar... Like, oh, não we've, we've se cansar, né? A, a gente tem feito isso já por um tempo e a gente não How pode, pode... 2050, é, okay falar que, está que tá ok até 2050, porque going. a gente não vai ter She energia to, até lá. Então a gente precisa manter a luta. Obrigada, Greta. Obrigada, hey, Greta. Hey, Gretchen, e essa pergunta pode ser respondida por qualquer um que que a gente já falou um pouco sobre isso. Mas eu gostaria de saber um pouco mais. Quais são os desafios que vocês encontram enquanto um jovem ativista? Quem quer ir? Rihanna? Para Rihanna? Um, For me, I find the most challenging thing is trying to explain to people how intersectional this crisis is and i think um so many of the previous panelists have mentioned this um climate change is a byproduct of capitalism and colonization and we know this to be true there is no achieving climate justice without facing the cause and acknowledging the black indigenous and people of color communities that face its consequences to a further extent And so as climate activists, we need to not only acknowledge this, but work on the intersectional ties of this crisis. Um, because we all know that in order to solve it, we must dismantle the whole system in which it was built on. And, and a lot of the time, this gets left out of the conversation, but we must always remind ourselves that climate justice is indigenous justice it's racial justice it's gender justice it's lgbtqi plus justice it's it's all of the justices within this broken system that must come into place in order for us to say that climate justice is true thank you riana obrigada riana Vanessa você quer adicionar acrescentar algo Thank you. Uh, muito obrigada. There's been quite a of Existem vários desafios. Quando eu comecei uh, a, country, a fazer o ativismo very no meu país, to, não é muito fácil you know, organizar uh, greves grandes, ou fazer greves com to to get os get alunos permits, ou com as pessoas, especialmente quando você não tem nenhuma organização então, isso é uma das coisas que eu tive que dar. meu ativismo, E uma coisa que eu realmente me lembro é quando o ativismo vem tanto negativo das pessoas com relação a isso. E também foi um dos desafios. Myself alone, but also eu encarei sozinha, as né? eu mesma, mas também como ativista. Maybe to talk about, Talvez falar sobre os desafios que alguns really que eu face. trabalho com encaram. Um, A and gente teve alguns deles que foram really presos. Kind of Nossa, porque faz com que o nosso really ativismo do, seja uma coisa muito difícil de fazer, porque a gente está sempre next. preocupado com o que é seguida Talking to people, então, o desafio também é falar as pessoas. Times, porque quando people, a gente vai né, nas comunidades okay, uh, falar, daqui da Uganda, like, por exemplo, perguntas como o que eu você vai me pagar, uh, if you're telling me to stop doing this, você está me falando que eu tenho que alimentar a minha família. Então, you know, tem esses tipos de autismo que não querem é fazer tipo, por diversas because razões of que estão em. E also, compromissos que eles, eles têm Também, porque muitas uh, pessoas falam, perguntam um, assim, evitar tá... a esses são alguns dos as, desafios que eu encaro enquanto ativista, mas o que eu if, posso dizer uh, é que I'm for justice, it it I'm well, eu lutando pela justiça, eu também lutando para erradicar a pobreza. Eu já eu vi como que a pobreza a climática pobreza mantém e as pessoas é, na pobreza, na miséria. Home, quando, elas I tudo, I quando elas perdem tudo, quando elas perdem suas casas, suas I condições, é, elas não vão conseguir or pensar or nisso. Or é, or então, or assim, or nas or agendas climáticas or também fala-se sobre or o, or a fome, a fome um, zero. Like hmm. Então, acho esse have, não não é o desafio que eu tenho hoje uma ativista, que é também as pessoas a entenderem todas essas coisas. Muito obrigada. Acho que teve um barulho estranho aqui. A última questão, a última pergunta, se vocês olharem para a história de toda a transformação social, vocês estiveram na, na linha de frente de todas elas. Mas por quê? por quê? O que vocês consideram como o poder da humanidade? Claro. Eu não estou surpresa que isso é algo... Comes quite natural, the que, que, isso vem naturalmente, to to, os jovens têm criar yeah, uh, um mundo uh, melhor, que sort of os pais, um, um, melhorar o I estado do mundo. Acho yeah. que esse é um instinto But, bem um, natural. Assim. I mean, young people We don't have, mas nós we jovens, a gente não de, ah, uh, eu não consigo mudar porque sempre foi assim. a gente, mas como se fosse, a gente não tem tantos preconceitos, I mean, our, our a gente não tem as expectativas no mundo sempre foi dessa forma e não um, vai poder mudar. Which, que muitas pessoas mais velhas usam é, como desculpa para definir a mudança a acontecer. Então, eu acho que também as crianças e, a, e, e as pessoas novas, a gente não liga tanto quanto as pessoas mais velhas para o status social. Eles estão dentro do de si, mas estão com medo de perder os seus... Os padrões, e de uma certa o forma a gente tem mais a perder, mas, lado, porque mantendo esse padrão, esse padrão, de uma certa, uma certa forma, a gente não tem muito mais a perder. I mean. uh, Jovens são aqueles que vão, vão ser mais afetados pelas mudanças climáticas, e muitas é pessoas que precisam entender isso, isso entender que existe uma grande aqui, porque nós queremos, porque somos nós que ser afetados por isso. Ray, você quer entrar? Sim. Eu completamente com o que a Greta falou. A nossa sociedade, as mudanças, sempre foi a juventude. A juventude sempre vem para mudar as coisas para o melhor. E é uma coisa natural para a nossa juventude. E, de fato, as pessoas falam que a gente sonha demais. Mas eu acho que o problema não é que a juventude um melhor um futuro melhor, mas o problema é que, de alguma forma, no caminho, isso é das nossas mãos. E a gente é falado e é ensinado a aceitar o sistema como ele é. Mas não é... A juventude precisa e tem esse, esse fio e ela desafia-se a pensar, a sonhar. Seja lutando pelos direitos LGBTQs, como eu. Quando vem a questão da, da, da, da igualdade de gênero e também com a questão da catástrofe climática. É totalmente natural que a juventude tenha as personalidades que estão trazendo e falando que o mundo está pegando fogo. E eu acredito que também é um desafio para nós, porque nós pertencemos a todos os setores da humanidade da, da, da sociedade. Enquanto jovem, nós somos pessoas jovens em todos os segmentos, somos pessoas jovens é, LGBTQ, pessoas jovens negras, então, existe uma necessidade para que a gente linke com outros movimentos, porque nós estamos lutando contra o mesmo sistema e para podermos termos a força para mudar as coisas para o melhor. E eu acho que é por isso que a gente tem um papel vital na transformação e na mudança. Obrigada, Ray. A gente está terminando. Obrigado, nosso Ray. Tempo. A gente tá, nosso tempo está acabando. Gostaríamos de ouvir, mas sua de ouvir um pouquinho mais de você, Brianna. Pode ser? Acabei, eu concordo plenamente a Vanessa acabou de dizer, mas como jovens, sempre olhando para frente é, como a gente está na nossa jornada porque nós estamos muito atentos tem nível de otimismo que o mundo precisa dos jovens e, e por isso que os jovens e os jovens organizadores estão lá na linha de frente disso. enquanto esses movimentos que estão tá alterando o mundo a gente precisa e a gente tem paixão, a gente tem esperança a Ray estava dizendo sonhos são radicais e quem pode realmente mudar do jeito que o mundo está funcionando hoje. Do jeito que o mundo opera. Obrigado, Brianna. Faleça. Gostaríamos de ouvir sua opinião. Quando uh, well, you you uh, so, você se encontra em sua casa, você precisa fazer tudo o que você precisa para sua casa e ter está começando o povo jovem está começando a ver e está vendo que os, os, os líderes mundiais estão dando combustível para esse tema. então para mim isso traz eu tenho no meu coração mesmo, e vendo que são plantações destruídas, são casas destruídas, e aí as pessoas não têm acesso à água, limpa, a... as necessidades básicas não são atendidas, e as ações dos líderes não. Têm não caminham para isso então eu pessoalmente eu sou um pouco preocupada por qual é o tipo de futuro que está caminhando para as pessoas que estão lutando por um futuro melhor é importante entender que a forma como a gente está indo é a então, se eu tenho uma pessoa que está por exemplo, agora, o que você espera que ela pense sobre isso? Então, eu acho que isso é algo que, que faz os jovens a, a pedir por justiça. Porque quando você vê uma situação que não é nada brasileira e você vai lá e tenta convencer elas que o futuro pode ser prazeroso, a gente não tem como caminhar, dar distração uh, para like a paz de uma vez só, né? não é isso, mas se a gente está vendo a destruição, a gente tem que fazer tudo o que a gente pode para fazer algo ainda maior, para fazer um futuro que é saudável, que é saudável, que é equânime para todos nós. Olá. Bom, nós vamos. A gente vai ter que sair agora. E a gente está lutando. E a gente vai, vai, é, vamos terminar aqui agora. E foi isso, foi muito bacana, estava junto com vocês. Niki. É, parece que ela está falando de novo, nenê. Deu uma pausa um minutinho, vamos ver se a gente consegue de novo. Vamos lá, tenta de novo, nenê. Okay. Vamos lá, nenê. Ok, vamos. Quando a gente estava falando assim, a gente, a gente está cansado de promessas vazias. Agora é hora de ação. A gente tem todo tipo de ações que estão aqui, vocês que estão assistindo a gente agora. A primeira coisa, vai lá, postem tudo que, que acontece com vocês, entram lá nos painéis, você vai ver nos, nos hashtags, não, não queremos mais promessas, ou não queremos mais promessas. O segundo é, vai, você vai seguir os, a, os movimentos ativistas que, que, que não sejam do seu continente, ou que seja do seu continente, e convidem as pessoas para entrar nisso. E o terceiro que eu quero falar para vocês é para se inscrever para a nossa página. Acho que você deve ter aí. Dá uma olhadinha aí. Deve estar aí com vocês. Vou dar uma olhada. Eu vou sair daqui agora, então. Depois desse painel maravilhoso, nós vamos a gente vai discutir o que você contar. Vocês podem ter... é. Foi uma boa conversa aqui. Muito obrigado por esse painel. Vou chamar você, Daniel, Ana, por favor. Entre no ar. Um, so Tudo bem, eu you know, gostaria um, só de agradecer um, agora a todos. Uh, um, Nick, um, você poderia tentar repetir um, de novo o um, que você está dizendo para a Bem, na, bem, bem no, no, na tela que vocês estão olhando, so, aí, vocês estão olhando aí, aí, gente. Um, então, eu, eu vou um, repetir um, para um, você um, que abrir, um, o que um, a Nick tinha falado para vocês. Entendeu, gente? Não há promissões Hashtag NoMorePromises, no o no logo no aqui embaixo, vocês podem ler aqui. Hashtag e também seguir os, a, seguir os ativistas que não são do seu continente, prêmio, para a gente juntar tudo isso. A gente Vocês só podem entrar na nossa página lá, que vocês vão entender. E a próxima compra. É um convite para vocês se juntar aqui com a gente. Um, anything else to add from the panelists or anything from you, Nikki, before we head to the next piece? Yeah, we want one more idea uh, about uh, writing pieces of paper. Okay lembra se dessa palavra, Daniel. Entendeu? É. pressão justa então, para todos. Um deu Daniel? Vamos um um ver um mundo só. E qualquer coisa você segue por e-mail para gente. Tá tudo aqui na tela. Vocês podem ver aqui embaixo. Então, Vamos seguir a, a, a, adiante, eu vou fechar essa, essa sessão com vocês. Eu gostaria de agradecer aos e pensantes e a vocês por terem estar aqui com a gente. Rick, Brianna, vamos juntar isso aqui. A gente vai tá criar um banner global, bem no, bem no jeito do, do global, como a gente disse antes. A medida que a gente vai ficando velho, como a gente está conversando agora, Brianna, né, e, e agora a gente vai entrar aqui. A gente tem, a gente tem aceitado o um status quo, um o um status, um status quo tem feito com a gente, mas a gente tem que mudar um pouco A gente tem que pensar quem a gente é e a forma de E como a gente faz uma escolha para a gente continuar resistindo e acreditar em todos, nós vamos criar um banner com, um globo inteiro, com o globo inteiro. Então, eu estou um exemplo de um banner que a gente tem aqui, que a gente vai criar. Can you put that back up? No coloca de novo ali para a gente ver, tem outro exemplo para vocês aqui, tem outro aqui para vocês verem. Aqui, esse daqui está legal. Isso. Pare de investir em criminosos climáticos. Vamos dividir aqui com vocês algo. É, cada pessoa, você não precisa ser um grande artista. Eu fiz aqui um segundo, você pode fazer isso. Vamos lá, você se consegue. Ficou legal, Daniel. Ana, eu tenho melhorar. Isso vai ser o mínimo que eu vou fazer, tudo bem, vamos lá. Tudo que você tem que fazer agora é criar uma letra como essa e aí você, você e-mail, olha ah lá, o e-mail que está aqui embaixo na tela, eu vou seguir esse e-mail aqui embaixo. Então, e-mail, do email gente. tira uma foto de você com a foto, a letra. tem que fazer assim, faz assim, e aí você manda o um e-mail para a gente, a ninguém conseguiu dela, tá ali. Ana, tá atrasada. Mas o dela tá dentro do coração dela. Oh, tá tudo caindo aqui ao redor. Eu não vou nem mexer aqui. Não hoje, não hoje. Tá caindo tudo aqui ao lado. Vamos lá. Vamos lá. Muitas ações que vocês têm para fazer. Ninguém tem desculpa legal. Vamos tentar mantê-las. Vamos tentar as pessoas que estão sentadas e vendo como uma TV. Ah, é, vamos ser aquele ativista que fica sentado e vendo como uma TV. Todo mundo quer ser consumidor, ninguém quer ser ativista. A gente está convidando vocês aqui para aparecer aqui para aparecer e aparecer. O que nós vamos fazer agora? O que a gente vai fazer nas nossas próximas 5 horas? A medida que as pessoas vão ir para as oficinas, para as sessões de história, quantas essas coisas estão acontecendo, nós temos uma equipe que vai. Uma equipe que vai Tirando essas fotos, vai juntando tudo e vai fazer esse banner. Então, vai lá. Faça o teu. Vai lá fazendo o teu agora. Vamos fazer rapidinho. É fácil. Você coloca a letra. Qual que é a letra? Just recovery. Just recovery for now. Ou... Recuperação dos meus sapatos. Antes. Vamos lá. qualquer um é o que tem? Só gostaria tem. de lembrar da, da, da, da greve do ano passado, mas então... E... A coisa que aconteceu hmm. foi. Ah, eles aprenderam muito pelos com grevistas, like, como Trudeau fazer. e também quando os intrusos entram é. no meio da greve. É. A gente você não precisa então, comprar essas coisas, aqui, eles, A gente aprende muito com os grevistas de lá. Entendeu? O que você pode fazer com solidariedade com os jovens? Yeah. Você pode falar, entendeu? Mas a mais, entendeu? Não compre, entendeu? Uh, <risos> é, entendeu? produto Tudo isso é inspiração, sei lá. Vamos lá. Não vou comprar, é comprar essas... Entendeu? É, vamos lá, vamos checar. Não faça, não faça. Vamos lá. É, vamos lá também. uma Outra coisa que eu queria dar uma coisa que tá soando aqui na minha cabeça agora. Que a importância... Não é pequenas coisas que a gente está olhando para mudar essa estruturas grandes. Alguma das peças dessas, é a gente entender o mecanismo de como faz isso e como as estruturas maiores, faz isso. Leva a empatia de várias pessoas para fazer isso. Então, quando a gente conta as nossas próprias histórias, o quanto esse poder é grande, algumas sessões que a gente vai entrar agora é são Oficinas maravilhosas, incluindo as histórias de como eles, eles, grupos locais, conseguiram mexer, só contando casos: como, como nós estabelecemos, como, como montamos. A questão das pessoas fazendo suas próprias coisinhas de pequena, pequenas, pequenas pequenas, entendeu? Sem ser coisa grande. As, as coisas pequenas que você faz, dentro de casa, entendeu? Desde trocar uma, o tipo de lâmpada que você tem, ou qualquer coisa. Que você faz. Não precisa ser grande, entendeu? As coisas pequenas que dá para fazer. E assim a gente. Mas tá vamos a oficina, Se você não fez isso antes, sorte, Ana vai explicar para vocês agora. Ana. Você vai, olha para a esquerda, eu posso errado, vou apontar dessa vez. Vai, na tua tela. Olha lá, o material está apontando, olha lá, esquerda. Você vai ver quais são as sessões que está ao vivo. Olha lá que você mais queira e o conteúdo que você mais gosta. Muitas pessoas estão tá perguntando se tem alguma. eles podem de gravar. As sessões grandes uh, são gravadas. Outras sessões são gravadas, no máximo que a, a gente pode, mas se você quiser, você pode então, participar delas. A gente não pode prometer que a gente vai gravar todas e que todas sejam disponíveis, mas, mas a gente precisa de alguns dias para dormir. A gente vai colocar tudo agora, entender o que está acontecendo. Aí depois a gente volta aqui. Tá, Por favor, durmam. Perfeito. Então, vamos lá, nós vamos abrir agora a sessão, sessões agora, por favor, você segue a sessão se da 4ª, um... obrigado Nick, as palestrantes, vocês, os palestrantes que deram antes, obrigado por estar aqui com a gente, foi uma experiência maravilhosa, então. quanta sabedoria, quanto conhecimento, quanta paixão, obrigado a todos, Obrigado Vou a todos que estão aqui com a conversa, ouvindo a gente na, na, na, nesse discurso e tudo vai ser gravado e a gente vai colocar para vocês passar. Muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Nick. Soon, um beijo a você logo, Ana. Bye. Tchau a todos. Tchau.